Então, gente, boa noite. Estamos aqui com mais um TwinSight Show. E mais uma vez eu estou sozinho com ela, nosso Cristal, gente. Aquela mais adorada por todo o cast, aquela que vai ser a suíte da <risos> Season. Vem cá, Maridão, dá um tchauzinho pro pessoal. Oiê! Então, gente, me fala porque nessas últimas entrevistas aqui, todo mundo, sem exceção, falou que você é fofa, que você é suíte. Você vai ser a suíte da season, que todo mundo te ama. Então, fala um pouquinho da sua trajetória em Serra Leoa, se você jogou outros jogos também. Ah, então. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer muito os elogios e o carinho de todo mundo. É... Eu não tenho nem como descrever, assim, a sensação de estar nesse jogo, porque eu nunca joguei nada, eu nunca participei de nada, eu não conhecia a comunidade, eu caí, assim, de paraquedas, assim, Total, total. E, na verdade, o Bernie que tinha me colocado, né? Porque <risos> devia estar aqui nessa ligação, mas não está, mas tudo bem. E, é, na é, verdade, menina. a minha trajetória, assim, ela começou em março, abril, mais ou menos, que foi quando eu comecei a assistir Survivor. E, e o Bernie tá num grupo que eu também tô no Facebook. E a gente acabou entrando em contato por causa de um post de Survivor, e eu falei assim, gente, ninguém assiste, eu assisto, eu não tenho ninguém para conversar, falem comigo. E aí o Bani falou assim, calma, eu vou te colocar num grupo, e aí você vai ter muita gente para conversar. Eu falei, então tá bom. <risos> aí ele me colocou na tribo falou, e me colocou no VD. E eu falei, o que, que é VD? Tipo, o que, que é isso? Ele falou, ah, é, na verdade é o Survivor Online, é uma competição e tudo mais. Eu falei, gente, que... Loucura, né? Entrei no grupo, dei uma fuçada, mas ainda não tinha entendido como funcionava. E deixei quieto, passaram uns meses, falei, ah, nunca falei muito lá, assim, porque eu sou muito tímida para conhecer gente, o que é irônico, porque eu entrei no Survivor, mas... É... Aí, quando veio o formulário da, de Serra Leoa, o Bunny me marcou e falou que se eu não me inscrevesse, ele ia me hackear. Então... <risos> Então eu entrei por livre espontânea pressão. Me inscrevi, e foi ótimo, com certeza. Eu me inscrevi morrendo de medo, morrendo de medo, que eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Assim, eu não sei nem o que é. E aí eu pedi para a Bia e para e o Bern me explicarem, e eles me explicaram por alto, mas eu continuei não entendendo. Aí eu fui selecionada, não podia falar com eles, porque eu não podia falar que eu estava no cast. Então eu fiquei um mês assim em agonia, em crise existencial, falando como que eu vou fazer isso. Mas deu tudo certo, estou aqui, <risos> firme e forte. Então me minha trajetória, Serra Leoa. A gente foi forçado a jogar pelo Burn. Temos uma coisa Exatamente. Ainda. Mas a experiência <risos> é maravilhosa, né? Não tem como você reclamar, eu acho. Não, é incrível, é incrível, assim. porque Principalmente porque eu entrei é, sem esperar nada, porque eu não sabia nem o que era, então eu não tinha como esperar. Então eu falei assim, ah, deve ser uma coisa, assim, de grupo de Facebook, alguma coisa assim... E aí, já começou assim: me mandaram a carta, que é um texto desse tamanho, várias páginas. Eu falei, onde que eu me meti? <risos> aí, então, assim, você precisa ter tempo, você precisa ter disponibilidade. Eu fiquei assim, gente do céu. E agora? Aí eu falei assim: ah, vai ser terça, quinta e domingo? Só às 11? E falei: ah, então tá bom, são umas horinhas por semana. Não é 24 horas por dia, é o tempo inteiro, você na paranoia, Umas você... Tá... De semana. Então, assim, foi uma surpresa, foi um baque muito grande, mas que graças a Deus consegui me adaptar, e que foi incrível. E eu amei demais, eu tô viciada, eu quero voltar, eu quero jogar mais coisas, então eu tô, eu tô entrando de cabeça agora. Isso aí, gente. Mais uma agora que vai ficar viciadíssima. Vocês vão ver a cara dela em todo o Santos Jogo agora, daqui para os próximos dois anos. Então, uma bem essa carinha aí, né? Vamos <risos> até Mas fala como foi o jogo. O jogo... Porque, assim, é... você foi apontada com uma pessoa, tipo assim, à primeira vista, que você ia bem longe, bem longe com um grande chance de vencer. Você tinha bastante torcida, assim, que você foi anunciada, né? Então, o que, que você acha que deve isso, também, ao longo do seu jogo? Pode falar um pouquinho aí, suas alianças. Uhum. Então, eu fico muito surpresa em saber que as pessoas apostavam que eu podia ganhar, ou que eu iria muito longe, porque, como eu sou uma pessoa completamente novata, não só no Survivor, não só no VD, como, assim, em jogos no geral, e eu percebi que meio que todo mundo se conhecia, eu me senti assim, meio de fora, e falei: "Tá, eu vou ser a primeira a ser mandada embora, eu vou ser o first boot. Tudo bem, resta aceitar. Foi bom enquanto durou. Então, cada CT foi uma surpresa cada vez maior, porque eu, eu fui conhecendo as pessoas, e, e tanto é que assim, eu até estava conversando com o Gustavo, que a gente conversava bastante sobre amenidades também, não só sobre o jogo, mas sobre amenidades. E eu falei para ele, eu falei, cara, no primeiro dia, eu já fui falando para todo mundo, a gente se encontra na fusão e não sei o que, e eu não sabia que isso era convite de aliança, eu pensei que era só um jeito tipo, ah, gostei de você, vamos conversar. Então... Foi um baque muito grande, porque eu não sabia é, conversar com as pessoas sem eu me expor muito, porque eu sou uma pessoa muito positiva. Então, eu estava com muito medo o tempo todo. Eu falei assim, gente, eu vou sair primeiro na minha tribo, eles vão me chutar primeiro, eu tenho certeza, eu não sei se você vou ser boa em prova. E foi uma surpresa boa, porque eu descobri que, que eu, consigo, é, é, eu consigo meio que fazer um malabarismo entre um social e ao mesmo tempo pensar em algumas jogadas. Então assim, eu não estive à frente de nenhuma grande jogada, mas ao mesmo tempo eu estava lá, junto com a pessoa que pensou nas jogadas. Então eu ofereci apoio, eu descobri que eu sou uma pessoa muito leal aos meus aliados, eu não traí ninguém, tirando o Kleiner, né, mas assim, já foi resolvido. Mas eu descobri que, que eu tenho muito mais força do oh. que eu imaginava. Então, foi muito, foi muito legal é, ver o meu limite e, e, e descobrir que as pessoas acreditavam em mim e, ao mesmo tempo, eu não sei, é uma sensação estranha, porque você não sabe se você confia na pessoa de verdade ou não, se ela está mentindo para você ou se ela não está. Então, as minhas alianças eu senti que foram muito verdadeiras. Então, porque ninguém flipou em mim diretamente, ninguém flipou para me tirar, por exemplo. E quando fliparam para eliminar o Nixon, foi para me proteger, porque viram o meu nome em um print do Nixon e falaram, a gente vai te proteger, só que como você é próxima dele, a gente não te contou. E aí eu falei, então tá. Então assim, eu fico feliz de, das minhas alianças terem sido fiéis a mim e eu ter sido fiel a eles também. Alô, acho que eu te perdi. Esse amor todo, o que você acha que se deve? Porque você, gente, você... A por geral. <risos> Aí... Eu tô aqui. É... Tá, tá caindo um pouquinho, mas eu acho que... que tá tudo certo. Então, eu não sei, porque assim, eu tive uma boa relação com todo mundo. Eu não briguei com ninguém. Eu não, eu não tive nenhuma inimizade direta. Eu não tive nenhuma discussão, é, então eu não sei se isso foi porque eu realmente sou uma pessoa, foi o que eu falei na, no meu texto inicial, que eu sou uma pessoa muito calma, então é muito difícil me tirar do sério, e uma coisa que eu consegui fazer, que eu achei que não ia conseguir, foi separar o pessoal do jogo. Então, Sim. se uma pessoa... É, bem é, é muito difícil, mas assim foi o que eu falei o tempo todo, eu falei, não tem problema, se vocês me tirarem, se vocês me traírem, eu sei que faz parte do jogo, porque eu sou muito fã de Survivor, eu assisto muito, então eu sei o que é, é a pessoa trair por necessidade, ou porque se sente ameaçada, então eu entendi muito bem isso, então talvez essa honestidade que eu tive com todo mundo, eu não menti para ninguém, então, foi uma honestidade que eu acho que deu uma confiança e deu uma, uma certa leveza, que fez as pessoas confiarem em mim. Eu acho que foi isso. Mas foi bem bacana de ver, porque é difícil você jogar longe e ainda ser bem gostado pelo participante. Então, geralmente, quando, quem chega muito longe é bem odiado, porque eu tive que flipar muito, ou foi muito fiel na aliança majoritária, né? Uhum. No seu caso, foi... Eu... Meio que ao contrário, porque você estava alta, depois caiu. Foi assim, né? Foi meio que... Uma... Não, foi uma montanha russa louca, porque a gente estava... Chegou num ponto em que eu me aliei com uma pessoa que... Que eu nunca imaginei que era o Danilo. Que a gente não se falou na fase tribal, a gente não conversava na fase tribal. E, e aí teve a necessidade, a gente se juntou e eu descobri que ele é uma pessoa maravilhosa. Então... Qualquer coisa que eu tinha com ele antes, qualquer estranhamento, evaporou, entendeu? Então eu acho que foi isso, porque todo mundo que veio falar comigo é... falou, tipo, você é muito fofa, você é muito honesta, você é muito leal, e por isso que eu fui votada, por isso que eu fui eliminada. Então, eu me... por isso que eu não saí é, brava, não saí triste, porque eu tentei fazer o Sardinha e o Gustavo fliparem, eles não fliparam, mas foi o que eu falei desde o começo, eu falei, gente, eu não tô querendo forçar vocês a nada. Façam o jogo de vocês, eu tô tentando fazer o meu. Se vocês fliparem comigo, eu vou agradecer muito. Se vocês não fliparem comigo, paciência, eu tentei. Então, eu fiz tudo que eu podia ter feito e, e eu tô muito feliz e eu faria de novo. Eu não me arrependo, eu me arrependo de outros erros, mas em questão ao meu caráter e ao que eu fiz dentro do jogo eu gostei muito, então eu saí orgulhosa, porque eu não conhecia ninguém, não sabia de nada, e, e tô aqui. E quanto a esses erros que você falou, foi no jogo mesmo que se arrepende ou não? Foi, foi no, foi no jogo porque eu senti que logo nos primeiros dias é, eu tava aberta demais, eu, porque eu converso muito, então eu, é, eu percebi que eu deveria ter me guardado um pouco, é, também, um erro que eu cometi que realmente pode, pode ter sido o motivo de eu ter saído Foi que na fusão é, tem toda aquela loucura de todo mundo se falando Ai, parabéns pela fusão, parabéns o okay. quê? E certeza. o Gustavo, eu conversei bastante com ele Só que quando ele falou, ai, ah, agora o que, que vai acontecer? Eu não respondi, mas eu não respondi porque tipo, eu não quis responder ele É porque eu tava falando com todo mundo no WhatsApp e ele estava falando comigo no inbox, e eu não uso inbox muito. E eu esqueci, eu esqueci de responder. E isso fez a paranoia dele, assim, crescer exponencialmente, e falou, ela não quer jogar comigo, então, paciência, eu vou para outra aliança. E eu fiquei assim, <risos> meu Deus, e ele era uma pessoa que eu conversava muito, então, assim, foi um, uma perda muito grande, eu falei isso para ele depois, a gente se acertou, mas a confiança não é a mesma. Então, esse foi o maior erro que eu cometi, e, e assim, eu acho que no geral, é, eu não me considerei trouxa, mas ao mesmo tempo eu senti que em alguns momentos que eu deveria ter tido pulso firme, eu não tive. E isso fica de aprendizado para, se Deus quiser, uma próxima temporada. Com certeza, tipo, a primeira a gente nunca aprende tudo, né? Sempre você vai, quando você jogar, você vai ver uma coisa que você devia ter feito diferente, serve pra. Ah, sim. Não, com certeza. Ainda. Eu acho que eu confiei demais, entendeu? Eu acho que eu devia ter ficado um pouco mais com a pulga atrás da orelha e, e entender que as pessoas também se falam. Então, sim. foi um erro que. Foi um erro bem rookie, assim, inclusive erros que eu já vi no Survivor na TV, mas que quando você joga. É diferente, você... né? Quando você tá jogando. <risos> É muito. Eu não julgar na hora. Não. E mais uma vez, o Gustavo. Gu, a gente te ama. Você foi citado como paranoico. Gente, de novo, eu não aguento não, mais. Não, o Gu, o Gu, assim, <risos> eu vou defender o Gustavo. Porque, assim, ele, não é que ele é uma pessoa paranoica. Porque eu acho que todo mundo é. é então, eu acho que o Gu, ele é uma pessoa que eu sinto que ele pensa muito. Ele pensa muito, então ele pensa em várias possibilidades e tudo mais. Então eu acho que isso acabou fazendo ele se desesperar comigo, porque se fosse o contrário, eu agiria da mesma forma. Porque se eu chegasse para alguém e falasse, ah, e agora o que a gente vai fazer? E a pessoa não me respondesse, ah. eu ia falar, fodeu, fudeu, eu vou sair. Então assim, eu entendo ele, então eu acho que não foi só a paranoia. Foi erro meu, foi meu lado, entendeu? Eu que não dei a reciprocidade que ele precisava para confiar. Então não tinha o que fazer. É isso aí, Algo. Uma que foi a seu favor, uma que foi decisa. Beijo! E o que, que você acha desse F5? Você acha que já tem o um F3 estabelecido ou você acha que pode mudar ainda? Ih, gente. Hello? Voltou? Ah, voltou. Aí tá então, muito ruim por causa da chuva, desculpa. Eu acho que a gente <risos> ouviu. Você <risos> me ouviu? Eu, eu, eu te ouvi você perguntando o que eu achei do F5, é isso? Isso. Então, o F5 é o F5 que eu não imaginava. <risos> é... Porque, assim, como a gente tava numa aliança é, majoritária, que era eu, Dan, Ana... Álvaro, Rainer, quem mais que tava? Ai, tanta gente entrou e saiu da aliança. Então a gente, a gente, a gente imaginava que a gente ia que estar ia tá tranquilo. A gente falou assim, ah, vamos eliminando um por um e vamos seguir aqui. Só que a gente cometeu um erro terrível. Quer ver? Posso adivinhar agora? Eliminar Leroy. Isso aí, todo mundo falando a mesma coisa, gente. Incrível. Foi um erro terrível. Foi um erro terrível que, que isso custou a nossa aliança. Porque a gente sentiu que a gente deveria ter eliminado outra, outra pessoa. Então, que era mais ameaçadora para o jogo. Então, esse erro foi o que cavou nossa cova, entendeu? Então, foi um F5 que eu não esperava. Que, que todo mundo, assim, desde o começo do jogo, eu não esperava que essas cinco pessoas estariam, mas eu fico muito feliz por eles, eu acho que eles mereceram estar aí, eu acho que cada um fez o seu jogo, e qualquer pessoa que estivesse nesse F5, na verdade, mereceria, porque senão... Não estaria, entendeu? Certeza, então, todo mundo cometeu seus erros, todo mundo fez as suas jogadas, fez o, o, o que fez para chegar e chegou. E, então, eu aplaudo eles por isso. Assim, gostaria de estar, não vou mentir. <risos> Mas eu fiquei muito feliz por eles. Eu acho que to, o, o, todo mundo, quase todo mundo tem chance. Opa, quase todo mundo tem chance. Interessante isso aí. E, <risos> tem como não amar, gente, essa menina não tem dá vontade de pegar e ficar apertando o dia todo. <risos> Mário, vamos começar, então, as dinâmicas com os cinco que restam. Tá. É, eu, vou, você, eu vou falar o nome, você fala adjetivo, se quiser explicar o porquê. Se não quiser, também. Uhum. É, vamos começar pela, pelo Peze. O Peze. Então, o Peze foi uma relação de amor e ódio que eu tive com ele. Porque a gente conversava bastante no começo do jogo. O Pez é uma pessoa muito engraçada, eu dou muita risada com ele, ele sabe disso. Inclusive, é, mesmo na, fa na fase que a gente não conversava, porque a gente não era da mesma aliança, eu falava para ele que os comentários dele eram ótimos, aqueles emojis de diabinho dele são maravilhosos, estou usando inclusive. É, então, eu acho que o Pés, ele é uma pessoa... Um adjetivo... No, na primeira fase do jogo, eu diria que ele foi ausente porque ele não aparecia, nunca. Tipo, ele não comentava, ele não jogava pra plateia. Ele... Na, na própria chat da Elunka ele não falava muito. E hoje eu acho que ele... Ó, oh, eu vou usar... Uhum. Eu vou usar a palavra zumbi. Mas não zumbi... <risos> mas não zumbi no sentido negativo, pelo amor de Deus. Zumbi no sentido que, assim, ele tava deitado, ele tava dormindo, ele tava, assim... A... Tava, sei lá, muito ausente, acordou, e agora ele acordou. Uhum. Ele acordou e, e tá indo, entendeu? Então eu vou usar esse adjetivo. Não é um adjetivo, vou usar essa palavra pra ele. Tá. Ah, é, deixa eu ver, a Nayara. Putz, a Nai, cara, tem muitos, tem muitos, assim, porque eu acho que ela é maravilhosa, eu acho que ela é inteligentíssima, eu acho que ela é uma jogadora, assim. Foi a jogadora que eu mais tive medo. Na, porque eu acho que ela tem muita chance mesmo. Eu acho que ela é uma pessoa que, que fi, conseguiu é, articular muito bem. E articular no, não no sentido negativo de manipular, mas eu acho que ela articulou é, todo mundo que ela precisou. Ela puxou as pessoas certas na hora certa. Então, ela foi a pessoa que eu me senti mais ameaçada. E eu falei isso pra ela. Mas, ao mesmo tempo, é, eu considero eu sincero, ela... uma. gente, amei. Oi? Cristal, sincero, você, eu amei. <risos> e, ela... e ela é uma pessoa que eu conversava muito, e a gente dá muita risada junta. Então... Tanto é que quando eu votei nela a primeira vez, eu falei pra ela, eu pedi desculpa, eu falei que é 100% estratégico, porque é. E a segunda vez que eu votei nela também foi estratégico, e a gente se acertou. E eu falei pra ela que ela é uma pessoa muito especial pra mim, porque ela é muito legal, ela é muito engraçada, ela é muito gentil. Então... Ela é, o, eu acho que ela é o pacote completo, entendeu? Então, eu diria que ela é maravilhosa. É isso aí, gente. É, agora vamos para o, o Danilo. Não, o Danilo eu já falei. Não, Danilo não falei. Falei, não falei. Gente, não, desculpa, não. É tanta entrevista que eu estou já embolando <risos> o nome de todo mundo. Calma aí. Eu acho que eu só falei da Nayara de PES, não foi? Isso. Pronto, vamos para o Danilo, então. Cara, o, Danilo, o Danilo é muito engraçado. O Danilo ele é maravilhoso. Ele é... Não, ele é muito autêntico. Ele é muito autêntico. Ele é uma pessoa que ele não, não tem medo de falar as coisas que ele quer falar. É, eu, eu consegui conhecer bastante dele bem a fundo. Assim, ele desabafou comigo, eu desabafei com ele. Inclusive porque a gente ficou sozinho na Aliança. Ficou eu e ele. Então a gente Sim. conversava bastante. E ele é uma pessoa muito doce. Assim, até que a gente fala pra ele que ele seria o suíte se ele não tivesse flipado 25 vezes. Oh, <risos> Mas ele é uma pessoa muito autêntica. Autêntica, gostei. E o Sardinha? O Sardinha, ele é muito honesto. Honesto. Assim, ele sempre foi muito honesto comigo. Ele nunca mentiu pra mim. Ele, quando eu entrei na Alunca, eu entrei com muito medo porque eu era uma pessoa de fora, então automaticamente eu seria bora do mesmo jeito que o que o Ellery foi, do mesmo jeito que o Rafa foi, e não tinha muito como como fugir disso. Então eu entrei com muito medo. E uma das pessoas que mais me assegurou foi o Sardinha. Então, porque o Sardinha é uma pessoa que eu não conversava na fase tribal, eu conversava muito pouco. E eu tava com medo dele, eu falei assim, bom, ele vai me tirar, ele é uma pessoa que é super estrategista e tudo mais, então ele vai me tirar. E ele veio falar comigo, ele veio pra mim e falou, Mari, fica tranquila, você vai ser muito bem recebida. Eles me receberam numa call de, de Skype e foram todos super meigos e eu me senti segura, assim, na hora. Mesmo que eu tivesse que sair, eu fui muito bem recebida e eu fui muito bem recebida por ele. Então, o Sardinho é uma pessoa que, do jeito dele, ele é muito gentil. Ah, não, ele, tá é, ele é muito <risos> ele é muito gentil e ele é muito honesto. E eu, isso eu valorizo muito e eu falei repetidas vezes para ele isso. E agora, o Gu. Gostou? O Gu... Cara, o Gu, o Gu é incrível. O Gu é, é outro que também... É, ele, a gente se estranhou. Mas não, não se estranhou, tipo, de brigar. A gente se perdeu no meio disso, justamente pelo que eu contei, que eu ignorei o Sim. pobre coitado. É, então, o Gu... Deixa eu pensar, numa... eu não tinha pensado em adjetivo para ele. Ele é... O Gu é muito subestimado. Porque... Ele foi uma pessoa que eu vejo em provas, em provas e, e toda vez que a gente acaba jogando para a plateia, eu vejo que ele não é muito citado porque ele não aparece tanto. Porque Mas é um eu bom, acho que né? sim, ele foi ele foi crescendo muito no jogo e eu acho que ele cresceu bastante na prova das fotos, que as fotos dele ficaram <risos> incríveis. E, então, eu acho que ele é muito subestimado porque ele é um cara foda, ele é um cara que, que você pode conversar qualquer coisa com ele, qualquer coisa, porque ele é uma pessoa divertidíssima, ele tá lá para você e ele é muito sincero também. Ele e o Sadinho, para mim, foram os mais sinceros e por isso que eu fui até buscar eles para tentar o Flip, porque... É, com o Pézia eu não tinha chance nenhuma, e com a Nay eu tinha medo dela. <risos> então, <risos> então, eu fui falar com eles, e foi uma conversa muito franca que eu tive com eles. Eu expus tudo o que eu pensava, porque não tinha nada para perder. Eles expuseram tudo que eles pensavam para mim também. E eu senti que foi uma relação muito bonita, porque foram pessoas que não foram meus aliados, e ao mesmo tempo me respeitaram, e eu respeito muito eles. Então, assim todos eles têm muita chance, assim, porque eu respeito todo mundo. E o jogo foi formidável, assim, eu acho que eles foram, eles merecem estar aí, e é isso. Só uma última pergunta, já que você falou sobre transparência deles. É, no seu CT você sabia que sairia? Eles deixaram claro ou houve alguma coisa de esperança no né, Netflix? Hum, um pouco dos dois. É... Quando eu conversei com eles, eu falei: eu e o Dan vamos na Nai. Se vocês quiserem seguir comigo, eu agradeço. Se vocês não seguirem, eu entendo. Eu falei isso para os dois. E eles falaram: não, não, fica tranquila, tal, porque eu não queria pressionar eles. Eu não queria falar: ó, vota em Fulana, vota em Ciclano. Não, porque não é o meu estilo de jogo. Então eu falei: gente, vou votar nela. Se vocês seguirem comigo, eu acho, que a, eu acho que é o, o mais inteligente que vocês podem fazer, porque eu acho que eu não sou uma ameaça perto da Nai, eu acho que é, a, o jogo da Nai é super forte, e isso é bom, isso não é uma coisa ruim, pelo amor de Deus, não é alvo. <risos> é um elogio. Então, eu sentia que eu não tinha chance nenhuma com o júri. Então, eu falei para eles, eu falei, eu sou uma companhia boa para uma final, porque eu sou uma GOAT, tipo... É, eu acho que vocês jogaram muito mais Eu acho que vocês foram muito mais estratégicos do que eu Porque eu joguei muito mais com o coração Então O que pode ser fraco ou não Mas enfim, eu acho que Foi um jogo que me deixou feliz E foi o que eu falei para eles A minha aliança foi toda baseada em, em confiança E em Uma conexão boa Então eu não queria me aliar com pessoas que eu não tinha conexão nenhuma Então eu falei pra eles desde o começo, então eu senti que, que eles não iam flipar, na prova também porque era prova de tabuleiro e toda vez que dava pra ferrar com alguém, eles ferravam comigo Ah, é verdade Ali <risos> então, foi difícil, né? então eu falei assim acho que não vai dar e aí depois que eu votei tipo, depois que, que eles encerraram a votação, eu fui, fui falar com os dois eu falei, gente, me dá um spoiler, e fui eu, né aí eles falaram, foi aí eu tá bom, <risos> e ah, aí eles falaram, mexe, de... assim. sim, é, porque eles poderiam ter falado, ah, não, não, ai, vamos ver, ah, espera sair, não, eles falaram na lata, foi, foi você, e eu falei, eu entendo, tipo, eu entendo a visão deles, porque na cabeça deles eu era uma ameaça muito forte, e eles iam, não queriam ir comigo, então, <risos> então, só pra te deixar ciente, você se achava gold, mas como eu te falei no PVT, você não era nada gold. Acho que você tem a chance no final contra várias pessoas que estão tá nesse F5 aí. Porque como eu te falei, você tipo, não, não tem ninguém nos juros que te deteste. Então, acho que assim, social conta muito também. Estratégia conta, uhum. óbvio, mas social também conta bastante. Então acho que. Você ah, eu acho chance... que o Ellery me detestava. Será, é, gente? Tem como deixar você? Não tem, gente. Impossível. <risos> Ai, não, eu me senti muito mal, porque, tipo assim, ele comprou a vaga da prova no leilão, ele gastou o que ele tinha para comprar a vaga, e eu comprei o veto e tirei ele, ele foi eliminado. <risos> um bom bujo, é. Nossa, não. Aí eu fui falar com ele depois, eu falei, desculpa. Aí ele, não, tudo bem. Tipo, ele tava puto, com certeza. Mas eu me senti mal. Eu falei assim, ah, eu voto do e eu sei que eu não tenho. Ah, mas vai de jogo mesmo. isso acontece. Sim, não, hoje eu falo com ele. Inclusive, como a Sherbro saiu inteira, a gente reviveu o grupo da tribo no WhatsApp e a gente tá se falando de novo. É... Mário, muito obrigado pela participação. Com certeza a gente vai te ver no All porque eu acho que precisa garantida. Entendeu? Ai, meu Deus! Isso é uma indicação de suíte, com certeza vai sair, né? Pelo que todo mundo. Ah, então show, você estava em moderação. Moderação é a opinião do, do júri inteiro, praticamente. Então, já tá, já tá, <risos> tá explícito já. <risos> Valeu participar. Valeu a pressão do Burn por ter feito jogar. Você jogou bem, muito bem. Não se ache ghost, porque você não foi ghost, tá bom? Tá bom, ai, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada por me receber e muito obrigada pela entrevista. Espero que eu não tenha falado demais, porque eu tenho a tendência a gente... de falar muito e falar Foi muito rápido. Por isso que eu mais entrevista, eu acho, depois da de entrevista. Eu estou falando você aqui, gente, estou quase fazendo assim, ah, vamos lá, fica aí falando, Mari. Só escute. <risos> tá bom, eu topo, eu topo. não eu sou uma pessoa que fala muito, então. Olha, Twin Inside Show pode se mudar para Diego e Maire Inside Show, se vocês quiserem e o impeachment do Bernie, né? já que não tá aparecendo. <risos> já, que ele, já que ele desistiu da gente, pois eu é. entro. As vagas estão abertas. E é eu sou a Ana Furtado, do VD. Nossa, mais uma convidada aí. E <risos> vou postar sua entrevista ainda hoje, tá? Se Deus quiser, eu posso antes de você ter sair, antes das 23 horas. E é isso, muito obrigado pela participação. Você é muito, muito 10. Muito 10 mesmo, amei. <risos> Obrigada, você é maravilhoso também. E obrigada mesmo. por, por, por, por tudo, pela assistindo e que vai me assistir. E que, se Deus quiser, eu, eu consiga aparecer nas próximas temporadas. Nem que seja como convidada, nem que seja para postar um true e-mail, para mim já está ótimo. E assim, eu só queria, eu queria fazer um pedido aqui. Um Aí, pedido, pedido sério. Se sair alguma frase minha na próxima possibilidade de nome de episódio, por favor, votem na minha frase, porque eu só queria ter um nome de episódio meu. Isso que tô hoje, né, gente? Hoje, então, é, a Mari <risos> vai postar uma frase de efeito, vocês vão lá, no like, votem pela <risos> minha frase, a frase, a frase assim, se né? Deus quiser. É isso, nos vemos já, já, às 20 horas. Nos vemos não, né? Vocês vão ver os top 5 aí, virar um top 4, ou um top 3, hum. não sabe, se vai ter mais prova. E é isso. Boa noite, viu, Mari? Até a Boa próxima. noite. Um beijo, obrigada.